Vamos analisar o Bitcoin e mercados. O Bitcoin que foi até a casa dos 29.200 dólares, corrigiu até os 27.500 e está de volta agora aí nos 28.500 numa zona importante de resistência que eu vou comentar para vocês na análise de hoje. Então vamos dar uma olhada em tudo isso. Não se esqueça aí, primeira coisa importantíssima, se você está acompanhando o canal há mais tempo, já vai aqui embaixo do vídeo, aqui agora mesmo, aperta esse botãozinho de like aí, compartilha esse vídeo com seus amigos. Amigos, e também se inscreva se você não está inscrito, ative as notificações para você não perder nenhuma novidade aí e update do Bitcoin. Lembrando que semana que vem vai ter mais live trade aí, tá pessoal? Tô querendo aprimorar esse live trade aí e potencialmente aí fazer cada vez mais vezes, talvez mais vezes por semana. Depende mais aí da audiência de vocês. se for mais gente vai usando, assistindo aqui o canal, mais eu vou estar tá fazendo conteúdos com certeza. E também tentem participar aí de membros ou tornar VIP do canal, que eu acho bem importante. Eu vou estar atualizando de forma mais frequente aí os membros aqui do canal, tá? Postei vídeo ontem de manhã, ontem à noite, hoje de manhã também... Tá, então é bem importante se você está realmente, é, é, realmente sério em relação ao Bitcoin, aconselho você a se tornar aí membro do canal aqui, André Fault, beleza? Vou deixar o link aqui também abaixo aí na descrição do vídeo para você. Também você pode se tornar membro VIP também, tá? que é 100% gratuito para quem é afiliado aí das corretoras que eu estou aqui usando para operar também uh, aqui, beleza? Então vamos falar primeiro aqui, antes, cara, falar sobre a SP500, você acha importante começar com isso no vídeo? Mas pequeno está subindo hoje no dia que o PCI aqui né, saiu muito bem aqui abaixo do esperado, tá? Então saiu hoje aqui a divulgação do PCI, mostrar para vocês aqui, ó. Então saiu 0,3 4,6 aqui no PCI é index, né? E 0,3 aqui no, no core PCI é, mês sobre mês aqui. Então um sinal bom, né? Os mercados comemorando essa essa melhora aí do, do principal indicador aí é, de inflação que o Fed mais gosta de, de olhar. Isso aí fez os mercados aí realmente a, a, a subirem, né? Mas a minha opinião pessoal tem que tomar bastante cuidado aí porque eu não acho que o problema da inflação será contido tão facilmente. Tá, eu acho que é muito dificilmente o Fed vai conseguir conter a inflação e retornar ela para casa de 2%. Tá, eu acho que é, é praticamente impossível isso acontecer. É... <risos> eu, eu, eu acho que não tem caminho de volta mais para a inflação de 2% lá nos Estados Unidos. Tá, essa é essa que é a realidade. Acredite se você quiser, tá? mas esses são estudos que eu tô fazendo aí. Beleza? Uh, e na minha opinião, pessoal, a gente está aí na, fazendo aquela, aquela pernada aí de alta, né? Ainda está numa região de. De, de importância aqui, né? Tentando a SP, tentando decidir aqui e tentando subir o máximo possível, porque quando vier esse pivô Fed, na minha opinião, eu acho que grandes chances aí da gente ter uma penada grande de baixa para SP 500. E é o que eu estou esperando. Eu não mudei a minha opinião, tá? Continuo com essa mesma opinião que tô falando para vocês de, de coração aberto e não faço isso para ca causar medo em ninguém. É, eu perco dinheiro fazendo e falando isso, pessoal, tá? Porque eu, eu quero ser honesto aqui com vocês de fato. Tá, seria muito mais interessante para mim, para o meu canal aqui, né, falar que eu estou bullish, que o Bitcoin vai lá para a região dos 40 mil dólares e que todo mundo vai ganhar dinheiro e vamos todos viver num mundo uh, de, de paz e amor. Mas não, não vejo isso acontecendo aqui. Tá? Eu acho que quem quiser surfar essa tendência aí, é, acho que vale a pena eu fiz bons e longs bons shorts com Bitcoin estou operando aqui em cima desses pontos de liquidação e, e falhas ineficiências do mercado tá esse, esse é o foco do meu canal estou buscando aqui sempre ineficiências mercados né os, os probleminhas que encontro no mercado para poder tirar proveito e lucrar tá bom eu não estou aqui torcendo para o Bitcoin subir ou cair, tá? é basicamente isso, mas eu estou sim acreditando que para o macro vamos ter uma penada de baixa ainda e eu estou tentando proteger o meu capital o máximo possível, tá? então já vendi Bitcoin nessa região dos 28 mil dólares né? e vou vender aqui na região que eu vou comentar para vocês daqui a pouco mais, mais, mais diante aqui no vídeo, tá? mas para mim esse pequeno aí está buscando, eu acho assim, difícil passar essa região dos 4.200 pontos, tá? vamos ver, né? Mas se passar aqui, pessoal, acho que não vai muito longe não, tá bom? Estou acompanhando essas zonas de resistência aqui agora, mas a pequenas não tem muito que eu possa falar para vocês. Né? O que eu acho importante acompanhar também é o que o DXY, esse sim, eu acho que é fundamental que você olhar. Aqui no, no curto prazo, aqui, olhando aqui os gráficos de 4 horas, a gente pode ver que aqui nessa região tem esse risco aqui do, do, do DXY fazer esse fundinho duplo, tá? Então é importante ficar de olho nisso aqui. Isso aqui poderia fazer o DXY retornar para essa casa aqui próxima. Vamos ver aqui onde é esse alvo desse fundo duplo, caso realmente tomar forma. Se essa, é essa região aqui do 104, dessas né? quatro pontos. Né? E aqui também temos um outro fundo duplo maior aqui que é importante ficar atento. Ó. Caso isso aqui tomar forma, realmente o DXY pode voltar a subir muito forte. Tá? É, eu não estou tão otimista aqui, né? tão bullish no DXY como eu estava antes, né? nessa região aqui. Uh... Mas é importante ficar de olho nisso aqui, sabe? Se a gente conseguir... Se o Bidociclipto começar a romper isso aqui pra cima, essa zona aqui do 105 de novo, cara, a gente vai fazer esse fundo duplo aqui, na minha opinião. Isso pode levar o Bidociclipto pra casa do 109, aí, conforme eu comentei pra vocês nas últimas, nas últimas análises, tá? Então, é isso não está descartado, né? e eu acho que o Fed, sim, vai cada vez mais, vai tentar apertar o máximo possível até o ponto de quebrar tudo e a gente ir para um caminho de uma recessão. Tá? E numa recessão, eu acho que esse P500 com certeza vai performar muito mal, e o Bitcoin, é, ele só conseguiria realmente performar muito bem na recessão, né? se a narrativa toda do de, de, de, de dólar, né? realmente dos bancos Uh, a liquidez dos bancos irem para o dó, para o Bitcoin, eu acho que isso não vai acontecer, tá bom? Para mim, esse sistema PONS aí vai continuar a perdurar por mais tempo e esse jogo do Bitcoin não vai ser uma corrida de 100 metros, vai ser uma longa maratona aí que a gente vai ter que estar tá, é, fazendo. Eu estou protegendo minha capital para comprar, é, tentar me expor aí né, a minha banca de trade aí em regiões mais abaixo. Eu acredito que o Bitcoin pode sim retestar o fundo lá que a gente teve na região dos 15 mil dólares. Né? Daí, se for testar, eu acho que não sei se segura não, pessoal. Eu não tenho eu não tenho uma convicção que aquilo foi um fundo de fato Bitcoin, tá bom? Essa aqui é a minha opinião. Comente aí abaixo se você concorda ou não, se você acha que eu tô louco, realmente fundo Bitcoin foi ou não. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo sobre isso, explicando só por que eu não acredito nisso. Eu acho que o que a gente teve nessa década aí, tá? Só deixando parênteses pra você explicar. O que a gente teve nessa década que o Bitcoin subiu, se lá de 1 um dólar para 69 mil dólares, pessoal, é algo que foi uma, uma expansão monetária muito grande, tá? Agora a gente está numa época de forte contração monetária, e eu acho que vai ser difícil o Bitcoin agora ele conseguir ter força assim, para subir e buscar aí a região dos 100 mil dólares nesse momento. Tá? Acho que a gente vai ter que sim ter uma forte contração, e isso vai levar o Bitcoin a sofrer junto, tá bom? Então, é, toda a expansão monetária que aconteceu nessa última década. Tem que pensar atenção porque não é o que, a, o que o pessoal, a confusão que o pessoal faz é essa aqui com o Bitcoin, tá? Vou mostrar para vocês aqui exatamente o que o pessoal faz a confusão, tá? Porque acho importante aqui até, acho um ponto crucial aqui. Vamos puxar o gráfico aqui uh, é, mensal aqui do Bitcoin. O pessoal fala, ah, o Bitcoin está repetindo o que ele fez nos últimos ciclos aqui. Então, tem, temos aqui o, o mais, uma, mais uma nova... Uh, uh, como é que chama agora? Esqueci o nome, até. até um pouco... Perdi o foco aqui do, do, do vídeo, mas eu quero mostrar pra vocês isso aqui. Então, basicamente, o Bitcoin, ele, ele tá tendo aqui um outro halving, né? Vai ter um outro halving em 2024 e vai fazer mais que já buscou um suporte que vai continuar essa subida de alta, enfim. caras tudo isso aqui aconteceu, tudo isso aqui aconteceu, tá? Dentro de um cenário aqui, ó pós-recessão expansão monetária, tá? Agora a gente está tendo uma contração monetária muito grande, tá? E o Bitcoin nunca fez um topo duplo ali uh, nessa... Como vocês, como vocês viram aqui nessa região, tá? Então, tome muito cuidado com a narrativa que agora a gente vai repetir o que nem os outros ciclos. Aqui subimos, que nem os ciclos. Vamos subir, subir e agora vamos subir de novo. caras. eu acho que não, tá? Eu acho que após uma uma forte correção, após essa recessão, acho que sim, a gente pode buscar uma nova pernada do Bitcoin, mas antes disso, eu não estou muito otimista, não, pensando em boom market, tá bom? Então, se você não entendeu, comente abaixo, uh, que eu terei o prazer de explicar para vocês aí o que, que eu acho, uh, que eu penso sobre isso, né? mas vamos olhar aqui então, agora sim, o Bitcoin no curto prazo, caras, Vou baixar aqui então o tempo gráfico, na verdade vamos entrar aqui, Primeiro, eu vou comentar para vocês aqui no gráfico uh, mensal, caras. aqui é importante comentar algum, um ponto aqui para vocês, que eu acho que você tem que prestar atenção. Só antes de mais nada de, de continuar aqui essa análise de Bitcoin, pessoal, não esqueça aqui, eu vou deixar para vocês o link aqui abaixo para vocês criarem aqui a conta na OKEX, tá, que também está apoiando aqui meu canal para fazer cada vez mais conteúdos. Então cria essa conta ali muito fácil. Tá o link na descrição, comentário fixado aqui. Opera então como profissional nas maiores corretoras de cripto, tem muita liquidez lá para você operar. Muito fácil, vou fazer o um tutorial muito em breve aqui no canal. Tem o um aplicativo deles aí que eu estou testando que é muito bacana mesmo. Tem um portal para f 3 você pode usar lá DeFi. É, tudo de forma descentralizada, sem ter que depositar na corretora. Tem o Earn também, renda passiva. Muita coisa que você pode fazer lá, tem Cop Trade, Robô de Trade. Aconselho você conhecer a OKEx, tem até 10 mil dólares de bônus aí, só de margem para você operar na corretora. Também tem mais 10 mil de prêmios aí que você pode uh, pegar. Se você baixar o aplicativo, criar conta aqui com o link do canal, baixar o aplicativo, você já concorre a esse Mystery Box aí, tá? Com, a, com as contas que eu criei de teste, eu ganhei 20 dólares no Mystery Box, então acho que você pode pelo menos testar aí, ver se, ver se você gosta, beleza? Então, vamos olhar aqui o Bitcoin, baixar o tempo gráfico aqui, vamos puxar primeiro o de 4 horas aqui, pessoal. Não, desculpa, vamos puxar o mensal aqui, eu perdi o, o fio aqui da meada. Vamos lá. O mensal, cara, é o seguinte, ó. onde vai ter resistência aqui para o Bitcoin, na minha opinião, com esse fechamento desse mês aqui nessa região, na minha opinião aqui agora, a gente está aqui testando essa resistência lá de, ó, aqui de... Uh... 2020, ó, a gente tem aqui um fechamento mensal nessa região. Caso a gente conseguir fechar o mensal acima disso aqui, ó, pessoal, eu acho que a próxima resistência no mensal seria essa zona aqui dos 31.500 dólares, tá? Que essa zona aqui também inclusive, se a gente puxar aqui Fibonacci desse topo aqui fundo, ver se eu consigo fazer isso aqui. Só um momentinho. Um pouquinho que minha, minha internet está dando uns bugzinhos aqui agora eu tenho que tentar arrumar aqui só um pouquinho. Então Fibonacci, vamos lá, aqui, aqui desse topo, aqui esse fundo, essa região aqui de 618 aqui, próximo dos 31 mil dólares, ó, pessoal. Então tem que puxar exatamente aqui, tá? É, o gráfico de vocês aí seria essa zona aqui. Com esse fundo, seria a região dos 31 mil dólares. Aqui seria uma zona, na minha opinião, de forte resistência, que é o 618 dessa última pernada aqui uh, para o Bitcoin, tá? Então, tome um cuidado se a gente não conseguir. Não conseguir ter força para ficar acima dessa região dos 31 mil dólares. Eu acho que sim a gente pode fazer um fundo mais baixo Bitcoin. Isso aqui não está, é, é, não está descartado, tá bom, pessoal? Então. Esse é um ponto que eu, que eu, tô, que eu quero comentar para vocês e também é um ponto que eu gostaria também de olho para realizar e vender Bitcoin da minha banca aí de trade, tá? Que estão as corretoras, tá bom? Então, já vendi na região dos 25 lá, que eu acabei não conseguindo comprar essa mesma porção na região dos 19 e vendi de novo na região dos 28 e vou vender aqui agora na região dos 31 e acho que após isso aí, pessoal, vou esperar ver como o mercado vai se comportar, não vou ter mais o que fazer em relação a, a três spot no Bitcoin, tá bom? Eu estou aqui tentando proteger o meu capital, mas vamos olhar aqui então, no curto prazo, o que o Bitcoin está fazendo, tá? E aqui, pessoal, não tem muito que eu possa dizer para vocês, É né? Uma lateralização, e busca de liquidez, tá? O, o, aqui o Bitcoin entra tá numa uma região que até parece, tá parecendo ter uma, uma, uma zona aqui de distribuição, como o Bitcoin está se comportando, tá? Mas na minha opinião, isso aqui tem que tomar bastante cuidado e porque vai depender muito do curto prazo como, os, como o mercado vai se comportar, tá? Mas essa zona aqui, isso aqui tá me parecendo muito como uma, um padrão aqui de distribuição nessa zona. E como a gente tá operando isso aqui, né? Quem tá acompanhando o canal aqui há mais tempo e tá vendo, a gente tá operando basicamente buscando os pontos de liquidação, né? Pontos que tem liquidez pra gente buscar entradas e saídas nas posições, né? Então uma das ferramentas que a gente tá usando aqui no canal é o High Block. Como vocês podem ver aqui, ó, eu consegui fazer um lindo short nessa região dos 29.200 dólares. Quem tá acompanhando o canal aqui viu a live aqui, eu abri esse short na live, na meia-noite aqui, mostrando pra vocês shortando bitcoin. Realizei esse short na região dos 27.500 dólares, exatamente onde o bitcoin foi buscar a liquidez aqui também na Bitmex. Aqui já voltei com long de novo nessa zona, né, e potencialmente fechar esse long aqui pelo menos aqui nessa região aqui dos 28.750 dólares, porque essa é uma zona aqui, pessoal, se a gente puxar aqui, ó, essa última pernadinha que o bitcoin fez, é uma zona de resistência aqui, se a gente puxar desse topo aqui, ó, fundo Bitcoin testando aqui essa zona aí, ó, de, de, de 68, né? Então, onde o Bitcoin tá aqui agora. Então, para mim, é, é um ponto que já realizei boa parte nessa região aqui, ó. Ah, uh, desse indicador, nessa, nessa zoninha aqui. Uh, nesse aqui, na verdade, né? E estou tentando realizar aqui o resto desse trade nessa zona aqui. Você vai pegar. Eu acho que sim, que o Bitcoin vai subir aqui para essa zona aqui dos, dos 28.750 dólares. Porque a gente tem aqui, então, basicamente o, o sentimento bastante bullish, né? Muita, muito suporte aqui entrando para o Bitcoin, ó, nessa região. E também o Open Inter subindo muito forte com o Long Short Ratio caindo, tá? Então, o Bitcoin tem, sim, espaço para subir. Eu acho que, com certeza, que pode buscar... É, com certeza, não. Boas chances de buscar essa zona aqui do que eu comentei para vocês aqui dos 27.750 dólares. E, por que não, essa zona aqui dos 29.400 dólares, né? Que... Aqui a gente também tem liquidez aqui no Highblock, olhando 7 dias aqui na, na, ó, na Binance, a gente pode ver que tem liquidez aqui nessa zona aqui dos 27.500 dólares aqui para o Bitcoin. Eu vou dar um zoom nessa zona aqui, acho importante vocês dar uma olhada. Aqui, ó, exatamente na região dos 29.500 dólares. Tá? Então, o Bitcoin poderia voltar nessa zona, pegar essa liquidez aqui ainda. Tá? Então, eu estou aqui bullish no curto prazo com o Bitcoin, até pelo menos a região aí dos 28.750 dólares tá? Que eu acho que ele poderia tentar fazer essa, essa, essa busca de liquidez aqui. Então, para mim, a minha análise técnica aqui vai ser bem complicada, tá? Acho que quem tá operando aqui usando análise técnica, é, na minha opinião, tá muito ferrado, tá? no Bitcoin extremamente manipulado, essa manipulação como eu mostrei para vocês acontecendo aqui na live do canal, essa manipulação dos 29.200 dólares, então... Quem não está acompanhando esses pontos de, de liquidação aí, pessoal, tá perdido aqui, não sabe o que tá fazendo Bitcoin, tá? Só no canal aqui, nesse canal aqui do, do YouTube, você vai ter essa precisão aqui para operar Bitcoin, beleza? Então, cara, eu acho que basicamente o que eu tenho para vocês é isso. Outro ponto importante aqui, ó, que eu comentei também para os membros do canal, que eu acho que vale a pena vocês uh, buscarem cada vez mais aí, uh, uh, ficar de olho são esses pontos de ineficiência do mercado aqui, tá? Que é o foco aqui do meu objetivo, a forma que eu, que eu gosto de operar aqui é buscar ineficiência do mercado. Aqui a gente pode ver aqui no Trade Light também são regiões de desequilíbrio aqui de oferta e demanda, tá? Então, que as o, duas zonas aqui que formou esses, esses equilíbrios, né? Por isso que eu fui, então, realizando esse long aqui de Bitcoin nessas regiões que é uma ineficiência aqui de venda nessa região, tá? Então, o Bitcoin costuma testar, retestar essas regiões aqui para você configurar isso aqui, basta você botar aqui Footprint Plus Clusters e aqui embaixo, também botar uh, Imbalance, né, Imbalance de compra e venda, eu boto sempre mil por cento, ou seja, tem mais, aqui tinha mais ordem, 10 vezes mais ordem de venda do que de compra, então o Bitcoin volta a subir aqui para poder uh, obviamente as instruções tentarem vender no melhor local possível, tá, e elas vendem sempre para sardinhas que estão comprando aí, né, Bitcoin sendo estopadas e liquidadas, então para mim esse indicador aqui, esse indicador junto com o indicador aqui da High Block é impressionante, então eu uso. Praticamente três indicadores para olhar a liquidez. Quatro, na verdade, aqui tem a Vesco também, que eu estou usando aqui agora recentemente no canal, que mostra que tem liquidez na região aqui dos 29.100 dólares, tá? Esses indicadores, inclusive, a gente compartilha ele também no grupo VIP do Discord, eu aconselho você a olhar. Quem não está olhando esses indicadores, pessoal, está perdido no mercado, não sabe o que está acontecendo, tá? De fato, é, especialmente lateralização, não tem como operar o Bitcoin de outra forma, tá? Eu já tentei de tudo aqui, se você buscar fazer dessa forma que eu mostrei para você, você vai ganhar dinheiro com o Bitcoin, tá bom? Então eu acho que é importante isso, pontos de liquidação também, ficar de olho aqui nos indicadores de sentimento, eu acho importante. Agora o Bitcoin continua tá, está bastante bullish no curtíssimo prazo aqui, na minha opinião, tá bom? Então, cara, eu acho que basicamente é isso que eu tenho para vocês aqui. É... Tentei mostrar um pouco disso, mas acho que na, nas lives aí eu, eu vou tentar um detalhar um pouco mais essas ferramentas aqui como eu estou usando. Se você tiver alguma pergunta, comente aqui abaixo. Tente participar do Grupo VIP, porque eu estou respondendo perguntas de todo mundo. Se você tiver uma pergunta específica para mim de mercado, uh, Bitcoin, o que você está fazendo, se quiser que analise alguma altcoin ali, vai lá no Grupo VIP, que eu vou ter o prazer de ajudar todo mundo que estiver participando desse grupo, beleza? então tudo mais é isso, pessoal. Vamos ver se o Bitcoin vai buscar essa região aqui dos 28.700 dólares. Por que não essa zona aqui dos 29.500 aqui, que tem essa linha de tendência aqui em cima, tá? A gente está formando um megafone aqui também para o Bitcoin. Tá um megafonezinho para o Bitcoin aqui, que você pode acompanhar essa, essa formação. Esse padrão aqui também, numa, na, numa, nessa região aqui, é um padrãozinho também, que ele é, de certa forma, bullish também, tá? Então, vamos acompanhar. Também no diário, uma bandeirinha aqui, ó bandeirinha de alta... Uh, para o Bitcoin aqui no diário, vamos ver se o Bitcoin vai ter forças para romper essa zona aí dos 29.200 dólares, né? E buscar aí o patamar da zona dos uh, 31.500 dólares, que eu acho bem possível é onde você está interessado então em realizar esse, uh, realizar e vender no spot aí Bitcoin, tá bom? Para proteger o capital. Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like aí. Se inscreva no canal. Se você está inscrito, ative as notificações e a gente se vê então em breve para mais análises. Um abraço.